Aproveita e já se inscreve que tem muita coisa legal aqui no Conquista e Resultado. No vídeo de hoje nós vamos apresentar para vocês este microfone de lapela de conexão Lightning, que você pode utilizar aí no seu iPhone, que tem exatamente essa conexão Lightning, e principalmente os novos iPhones que não tem a entrada para fone de ouvido P2. E por que é importante esse vídeo aí para você? É importante porque normalmente se você for comprar aí um microfone para utilizar com seu iPhone, você vai encontrar microfones, principalmente microfones de lapela, que começam aí na faixa de 170 reais, alguns vão até 290, alguns apenas de um pouco mais qualidade estão na faixa aí de 300, 390 e outros chegam até 480, 500 reais. Então já deu para perceber que comprar um microfone que sirva no iPhone realmente implica num custo um pouco elevado. Porém tem aparecido no mercado esses microfones aqui que estão na faixa entre 40 a 60 reais com conexão Lightning que serve exatamente no iPhone e que vem preencher essa lacuna aí de microfones um pouco mais baratos e microfones básicos que podem te atender aí no primeiro momento para que você possa gravar áudio no seu iPhone possa gravar vídeos no iPhone enfim fazer produções aí com seu iPhone lives e outras coisas mais eu vou mostrar rapidamente para vocês o que vem aqui dentro da caixa a constituição do microfone, vou mostrar o conector, vou mostrar a cápsula dele. Vamos então conhecer um pouco esse microfone e na sequência, vamos fazer o teste ligando o microfone no iPhone e fazendo um vídeo com ele. Vamos lá! Muito bem, abrindo então a caixa aqui do nosso microfone de lapela Lightning. modelo é o JH041. Nessa linha aqui, JH, você tem os JH041, que é o conector Lightning, e o JH042, que é o conector USB-C, que eu fiz já um review aqui no canal, clica aí nos cards na descrição que você vai ver o review de, do lapela USB-C, esse aqui é Lightning, interessante dessa linha é que os microfones de lapela vêm com esta case, né, com essa bolsinha aqui para você transportar, e eles também vêm devidamente já montados, ele já vem com clipe, já vem com a espuma colocada, normalmente alguns lapelas que você compra por aí, você tem que fazer toda a montagem. Isso é legal, ele vem com esse strap, com essa fita para você prender, e ele tem um cabo aí de um metro e meio, né? E aqui você tem o conector Lightning, para você ver no detalhe o conector Lightning, que é para você utilizar com sistema do iOS. Olhando aqui novamente a cápsula, é basicamente igual ao do outro modelo USB-C que eu já mostrei aqui no canal. É uma boa cápsula, mas é um modelo genérico, então é de 40, 50 reais que custa um microfone desse. Então não se espera assim uma qualidade tão grande aí como se você estivesse utilizando aí um lapela da Rode, por exemplo. Que custa aí em torno de 90 dólares um lapela da Rode. E que aqui no Brasil você vai encontrar por em torno de 600 a 700 reais. Está bem caro aí o lapela da Rode, Então, uma solução econômica é essa aqui. Lembrando que você tem outros modelos de conexão Lightning de outros fabricantes, como o da Boya, como da Saramonic e também de um fabricante que eu já fiz review de microfones aqui no canal, que é o Comica, também tem para conectores Live. Muito bem aí, está gostando aí desse review do microfone de lapela Lightning para iPhone? Se está gostando, deixe o seu like, lembre-se de compartilhar esse vídeo com seus amigos e também, se você ainda não é inscrito no canal, aproveita e já se inscreve. Vamos continuar então com o teste do microfone, agora ligado no meu iPhone SE. Vamos lá! Muito bem, agora você já está me vendo gravando com o meu iPhone SE. No momento, o áudio que você está ouvindo é o áudio do próprio iPhone, porque meu microfone Lightning, meu lapela que está aqui, está desligado. Eu vou agora ligar aqui no meu iPhone SE para que vocês possam ver a qualidade de áudio desse microfone. Um detalhe aqui é que se por acaso o vídeo sofrer um corte é porque, exatamente para evitar que o barulho do, da conexão é, atrapalhe vocês aí. Mas, para vocês conferirem, tem aí o um vídeo no detalhe, onde vai estar mostrando esse microfone plugado aqui no meu iPhone SE. Então, vamos lá fazer a conexão. Pronto, agora já estamos com o áudio utilizando o microfone de lapela, esse microfone de conexão Lightning, que é um microfone básico, um microfone genérico. Eu não sei como é que está a qualidade do áudio, nós vamos ver aí na edição depois, mas esse áudio vai para vocês aí exatamente do jeito que está sendo captado pelo microfone, sem nenhum tipo de edição, sem nenhum tipo de tratamento. No detalhe vocês podem ver aí que eu liguei o microfone aqui na entrada Lightning, ele está vindo aqui, entrando na minha camisa e saindo por aqui e eu estou fazendo esta narração com ele. Então esse aqui é o teste do microfone, eu espero que a qualidade tenha melhorado bastante, eu estou num ambiente que tem um pouco de ruído, eu tenho um ar-condicionado na outra sala que está dando um pequeno ruído aí, mas a ideia aqui é exatamente testar esse microfone para que vocês possam ver a qualidade dele. Vou ficar um pouquinho em silêncio. Então, já deu para perceber aí se ele pega algum ruído ou não. E, e vocês têm condições de avaliar, então, a qualidade dele versus a qualidade do iPhone. Legal, então agora presta atenção nessa dica bem legal que eu vou deixar para vocês aqui. Aqui no final do vídeo, nas telas finais e na descrição, tem um link para duas playlists bem legais aqui do canal. A primeira é a playlist Melhores Microfones e a segunda é a playlist Guia de Fotografia para Iniciantes. É só clicar nas telas finais ou na descrição. Tem bastante coisa legal, bastante vídeo interessante para você maratonar e é tudo de graça. Lembre-se de se inscrever no canal, deixar o seu like e... E compartilhar esse vídeo com os seus amigos. Vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Muito obrigado!